Fala, galera! Pessoal, se liga só o local que a gente tá passando aqui agora. Nossa, Thiago, mais um pouquinho o rio sobe, hein? Mais um pouquinho, cara, ó. Quer pegar aí? Olha. Cara, e olha essa ponte, só passa o só carro Só passa, passa, passa o carro, carro, Rapaz, é bonito, hein, Thiago, olha. Gostoso, hein? Oi. Tomar um banho de rio. Oi. Galera, eu e a Thaís estamos indo atrás de uma lenda que foi no passado e o caminho aqui é complicado, Thaís. Nossa senhora. Vamos ver se a gente é. acha, a gente já está há um bom tempo andando aqui nessa estrada. Uhum. Vamos ver se a gente acha, você acha que é por aqui mesmo? Eu acho. Olha a estradinha, mas parece que faz tempo que ninguém passa aqui, tá? Aí vocês matam. É, parece que a estrada é meio que abandonada, né? Uhum. Cara, aqui dá até um fazer uma procura de almas para saber se tem uma coisa nessa é, é, é, porque... assim. aqui. Olha, ela, ela é... Pelo jeito ninguém passa mais É que isoladona, né? É, isoladona. Pessoal, vamos ver se a gente encontra essa, essa lenda aí, uma lenda nova aí pro o canal que foi nos passados. Bora lá, né, Thaís? Vamos lá. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. E olha ali, Thaís. Meu Deus, a vaca está no meio do caminho, gente. Que susto, cara. Olha aqui, faz muito tempo que ninguém passa aqui, Thiago. Olha Não, a altura disso. Caraca, ó, tem um monte de boi aí. Tem. E tá vindo em cima, cara, o um boi preto. Bicho, é bonito, hein? Ah. ah. Aí, galera, ó. Bicho, agora ele vai ficar com medo de nós. Ele deve ter escapado dessa cerca aí, ó. Com certeza. Olha ah, lá, olha lá, lá, vai entrar, entrou, entrou. Olha. Ah, bicho, tu é ligeiro, hein? Bora lá então ver se a gente encontra essa lenda aí Bora Galera, conseguimos encontrar, chegamos aqui. Olha aí, Thaís. Tiago, já dá medo, cara. O lugar é sinistro. Vamos descer pra dar uma olhada? Bom. Caraca, velho. O lugar é sinistro, hein? Olha gente. Caraca. Aí, toma. Pessoal, estamos aqui numa escola abandonada. Eles falam que é a escola amaldiçoada. Não sei a história daqui. A gente vai dar uma olhada não aí. Não né, sabemos Thaís? se é verdade também, né? É, não sabemos. Ó, tá aberto, pertinho, ó. É o que foi nos passados, né? Sim. O que a gente sabe também é que depois dela ficar abandonada, uma pessoa foi encontrada aí, ou morou é, aí, é, morreu, é, alguma que, coisa assim. O que a gente ficou meio que sabendo, pessoal, é que essa escola, ela já é abandonada há muitos e muitos anos. Depois que ela estava abandonada, um homem começou a morar aqui no local. Pegou e arrumou pra ele morar, né, Thaís? E ele acabou falecendo. Parece que faleceu aí dentro, cara, também. Então... Eu não sei se é por isso que chamam e escola amaldiçoada. A gente não sabe muito sobre isso daqui. Cara, olha isso. É? Foi? Tinha um bicho aqui, cara. Caraca! Aqui eu acho que tá trancado. Né? não vai conseguir entrar por aqui. Vamos lá, volta? Será que por aí ou por ali? Nós vamos por aqui, ó. Então vai. Essa cidade está tá há anos abandonada, tá hein? há anos, cara. Ó. Tem cortina. Né? Cuidado com desemprega, Ixi, hein? Ixi, será que não vai ter cobra não nessas folhas? Ah, meu do céu. Não mostra aí, não. Tá aí. tá Thiago, olha aí pra baixo, ó, tudo mato. É verdade. Achei que tem que cobra, hein. Buraco aqui, ó. Cara, tem muita, muita mosca aqui. Uhum. Ainda Caraca, buraco. eu tô olhando pela janela aqui, meu Deus. Nossa, ainda não. Caramba, tá aí. Olha, é grande, grande isso aqui, hein? É grande. Deveria ter mais alguma coisa. Olha, tá vendo? Verdade, cara, aqui poderia ser o pátio, assim, do, do recreio, sabe? Aham, uhum, onde eles brincavam. É. Cara do céu. Pessoal, estamos aqui numa escola, cara, numa escola. Isso é louco, mano. E olha, Thaís, tá olha, era um pátio mesmo. Era, era grande, né? Olha o muro lá. Isso aqui ah. era uma escola rural, pessoal. É... O tempo que ela funcionou, a gente não sabe, né, Thaís? Aham. Uhum. Já entrar cansei, lá dentro. cara. Hã? É? Já cansei. Vamos entrar lá dentro? Aham. Uhum. Olha lá. Olha aqui, cara. um remédio aqui, velho. Aham? Uhum. Uhum. Esse remédio? Aham. Foi isso aqui, Thaís? De ponta cabeça. Tá então... Isso, né? Aqui é um lugar sinistro, Thiago. Imagina isso aqui de noite. Dá licença. Nossa senhora. Olha isso. Licença. Caramba, isso. Caraca, velho. Olha aqui. Começar daqui. Olha o mochilfado. Onde? Almoxerifado. Almoxerifado. Mas aqui era um banheiro, cara. Oh. Não, professores. professores. Ah, provavelmente era aqui onde o. Oh, o banheiro dos morando. professores. Ó. Onde o cara o banheiro do cara tava morando. Ó, uh -huh. oh, porque, pessoal, oh. ó. Sabonete hum. as coisas. Deixa eu arrumar aqui. É? Eu acho que é. Ali tem outros banheiros também. Meninas e meninos. meninos. Uhum. Ó, tem um, um tanque aqui, ó. Cara, olha isso. Uma banheira de É Pequena, né, Tiago? O banheiro. Uma pia caída. Tem ah. uma corda aqui, ó. Pra ver se estendia a roupa, sabe? Uhum. Ó, aqui também, tá uma... É. Nossa, tem tá uma água frita isso uhum. Que nojo. Eu acho que esse banheiro aqui que era como almoçada, hein? Apesar mas, de já ter muito tempo. Mas velho. aí não dá pra tomar banho. Não dá. Mas às vezes... É. Então, isso, deixa olha deixa ali. ver lá. Olha lá em cima. Ah, credo, Thiago. Aham. Uhum. Tem outra ali, ó, olha ali. Com, com lona. Nossa. Credo, velho. Viu, cara? Isso aí é um fogão? Isso é um fogão, hein? eu acho Foi que... É improvisado, né, ó. Eu acho que o cara que fez pra ele poder... Cozinhar? Cozinhar. É porque a cozinha da escola não pode ser aqui no meio do, do negócio, né? Aqui é Ah, deveria ser mais salas aqui. aí, né? Deixa eu dar uma ou olhada. Era, ou era a cozinha, aí? É, ou era a cozinha. Ó, pessoal, já não tem mais janelas, ó. Oh, ah, não, ó, era, tem um quadro aqui, ó. Ah, era, era uma, uma sala, sala de aula. De Aham. Uhum. Deixa eu pranchar um de aqui. Aqui, pelo jeito, ele fez uma porta pra ele. É, né, talvez, como caiu o teto lá, talvez pra não dar acesso. Ah, mas aí também tem um negócio, Carol, não e, ó. Tá ó, falando. talvez nossa, ele usava... Nossa, talvez ele usava aqui também pra cozinhar. Fiquei pra onde agora? Vamos por, por aqui, ó. Aqui? Primeira série, primeira, olha, primeira série A. A. Olha essa sala de aula, mano. Que é do Tiago do céu. Tá dando medo, velho, esse lugar? Olha essa sala de aula. Caraca, olha o quadro. Bom, caiu tudo. Caiu o teto, né? E que pedra? Será que era pedra? Não, né? Não, acho que foi jogado, né? Não é possível, né, que esse ser pedra, né? Gente, que lugar sinistro, cara. Fala pra você, também tá me arrepiando esse lugar aqui. Ah. Cara, a gente vai ter que voltar um dia de noite aqui investigar, velho. Será, será que aconteceu alguma coisa com uma, alguém da escola? Não, não sei. Ou será que é esse cara mesmo que tá então. morreu aqui? Que susto, Thiago! uma passagem aqui, Thaís. Estranho, linda. Quer ver a rede de esgoto? Não sei. Sufazinho. O que é isso? Ixi, estranho. Estranho. Aí, Olha, mas janelas, ó, eu não tinha visto. Vamos ver aqui? Aqui não dá para entender o que tá escrito ali. Ó, o Thiago, aqui também era pedra, velho? Então, mas ó. Tá vendo? Ah, eu acho que aqui era sualho. Será? Era, ó. As marcas ali, ó. Ah, pode ser, né? Era sualho. Olha o quadro. Caraca, mano, que sinistro. Galera, essa escola é bizarra, velho. Muito. Olha aqui uns negócios, assim, ó. Então... Rápido, velho. Estranho, hein, cara? Muito. E era uma escola grande, né, cara? Já vi três salas de aula. Grande. É, três salas de aula, né? Por enquanto, né? Vamos ver. Olha, esse aqui devia fazer parte daqui lá, Thaís. É, né? Daquele negocinho que a gente tá falando. Esse um é Ah, vai ter uma energia muito e ruim quem? aqui dentro, cara. Aqui é Aqui é a, grade, não, aqui a, a entrada, entrou. né? É. Deixa ah. eu ver. Calma, tá cozinha, na na cozinha, daí? cozinha? Ah... Uhum. Olha. Que amoroso, velho. Ui, morcego. Morcego? Morcego. A uhum. abaixar abaixa aí, uhum. cuidar. Ó, tem um tecido aqui, cara tá vendo? Aham. Creta, é uma bandeira. De bandeira é? de Santo parece. É. uma cortina que nós vimos lá fora. verdade? Aqui era um balcão. É, Thiago, mas tá caindo. Aqui é que tá melhor da, do, daqui. É por causa do, do chão, né? um lugar que tem o chão. E ainda tem um pedaços de fogo. Sim. Aqui era uma janela, eu acho que aqui que eles davam a merenda, ó. É, pode ser. Tá vendo? Ser. Eles deveriam dar a merenda por aqui. É verdade. Quarta série. C... A biblioteca, quarta série A, direção e secretaria. Tá aí. Não mostra aqui ainda, mas foi. é aqui que o cara ficava. Ixi, mas... Depois nós né, vamos ver, vamos ver aqui. Quarta série A. Cara, dá até medo de ter bicho aqui, mano. Aqui. aqui é a quarta série? Aham. Uhum. Quarta série A. E olha, bebedouro aqui. Bebedouro? Não é? Sei lá. Ou era um, um fogão a E era? essa porta estranha ali, cara? Que era mais uma sala de aula. Então são quatro, salas, quatro de salas de aula. É grande, cara. Era uma escola rural, mas era uma escola rural grande. Aqui era é grande, cara isso daqui, né? No meio da sala de aula. Acho que era um fogão a lenha, tá? Saía alguma coisa ali, ó, sei mas, lá. Mas foi feito depois, então. Provavelmente. Talvez o, o homem que morou aqui, que adaptou, né? É, foi, foi mudando as coisas. Estranho. Agora você quer entrar onde? Na direção e Deixa secretaria ou na biblioteca? Ah, vamos aqui, ó. Aí? É. Biblioteca, tem uma santa ali. Tem uma porta aqui, é o único local onde eu vi que tem porta mesmo, se não os banheiros tem. Os banheiros tem. Mas tá. essa porta é mais recente. Aqui é perigoso ter bicho, tá aí. Ui, tá. ó. Tá Ixi, cruzando. Uma. Essa porta aí, Thiago, ó, não é da época da escola. Não, deixa Entra eu ver Entra sozinha aí que tá caindo. Cuidado. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo aqui. Aí galera, deixa eu tentar vir assim, tem um buraco aqui. Um estante aqui, Thaís, parece. Cama. Aí é tem cortina, tá vendo? Tem cortina aqui, provavelmente era onde ele, ele ficava, né, Thaís? Uhum. Então, um negócio. Então, de... ó, tá estralando, cara. Galera, tá estralando aqui. É isso aí. Perigoso. Perigoso entrar ali e afundar. uma escola muito grande por ser rural, né? Grande. Talvez ela mais de uma cidade que estudava oh, aqui. Também. Nossa, cara. Olha, oh, esse aqui foi colocado porque esse aqui tá caído, tá? É. Olha, tem desenhos. Nossa, tomar cuidado de piso, hein? Escuta. O que? que você tem bicho. Olha os desenhos, que bonito. Olha esse guarda-roupa aqui. Nossa. Garrafa de café. Aham. Uhum. Ui, que susto! Morcego. Abaixa. Sofá. Nossa, tem coisa dentro do meu armário, parece. Ou era aqui que ele também dormia, porque aqui também tem.. Também uma tem cama, cama né? Um sofá. Tô com medo de ele, cair, ele, se. Ele... ele morava aqui, ele dormia aqui sozinho, pessoal. Ele ficava aqui sozinho. que briga, eu tô com medo de cair esse. É, dá Sobre. medo, cara. Olha, ah, tá uma mesinha ali. Ah, é Será que funcionava energia ou alguma coisa aqui? Ah, devia funcionar, né? Então, porque é, tem uma tem lâmpada uma... ali, ó. Olha que desenho bonito. Thiago, esse guarda-roupa aqui é muito estranho, cara. Deixa eu dar uma olhada nele. Abre ele aí. Está um errado aqui, cara. Tem um cabide ali. Deixa eu ver. Eita, pega. Querido. Alguma coisa arranhou por aqui por dentro, ó. Uhum. Será que aqui era é o quarto dele? dele? Tem algo escrito, sabe? Só que não dá pra ver. Não dá pra entender o que tá escrito. É. Não dá pra entender. Mas é antigo esse guarda-roupa também? Antigo. E parece que o desenho da, das paredes Thiago, não foi acabado, ó. Faltou aqui, ó. É verdade. Tá vendo? Ah, é verdade. O lugar é sinistrão. Sinistrão, né? Cara, ah, sinistro essa escola. Bizarro. O que, que você achou? Ah, eu achei sinistro. A gente vai ter que voltar um dia de madrugada aqui mesmo fazer a investigação. Ó, primeira série. Segunda série. Provavelmente terceira série e a quarta série. Está é, escrito, né? Direção secretaria. E lá o banheiro professor Manchuriano. Essa escola aqui é uma das maiores que eu já vi rural. Rural é? Que a gente rural. já foi assim. Que isso? Ai que susto! Opa! Opa. Opa. Tá bom? Beleza? Estamos gravando um vídeo. Aqui. Você é daqui? Você não? Oi? é daqui mesmo? Eu é? Né? Nossa, eu vou pegar água aqui porque eu vou a água aqui porque eu vou pegar água aqui, porque eu aqui. É, essa aqui eu é acho que é uma das maiores escolas rural que a gente já foi, hein, então Thaís? Aham. É, uh -huh. é, é bem grande mesmo. Quatro é. salas de aula, né? É sinistro aqui, hein? E aí? Vai querer vir? Não sei. Eu, sinistro. Eu vou querer vir aqui à noite, hein? Bom, pessoal, tem que deixar nos comentários é. aqui que a gente volta à noite. Vamos encerrar, Thaís? Vamos lá. Vai encerrar aqui, pessoal. Vai tirar uma thumb aí. E esse aí, não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.